Eu quero me desculpar por ter desaparecido. F***-se também, desapareci. <risos> e aí? Vai fazer o quê? Espero que vocês tenham sentido saudade. Se vocês não sentiram saudade pra mim, eu vejo como um ataque pessoal. Afinal, eu preciso de carinho e elogio o tempo todo.